Mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos mais um vídeo aqui no meu canal Galera, para você que tem interesse de jogar pelo celular, tem um vídeo bem específico para cá Tô bem feliz porque o canal tá quase batendo 6k de inscritos, da hora demais Eu vou trazer um vídeo de evolução, vou mostrar pra vocês algumas missões que a gente adicionou no jogo Você entrando no grupo do WhatsApp, você já vai pegar o código aqui, ó Que vem muita coisa, fechou? Tem um código da figura também E fora esses eventos aqui que tem aqui, ó Tem a VIP Ice, a VIP Viper, também se você quiser comprar E basicamente é isso Agora eu vou mostrar as missões aqui Essa missão aqui de longo prazo que dá os equipamentos do pet Cadê? Aqui, ó tag 1, 2 e 2, é, 2 e 3, né, beleza, tem tarefa diária, de cupom, tem, o tanto de missão, mano, se você for, eu não vou especificar todas, então o vídeo vai ficar com 40 minutos, e no caso aqui hoje é o vídeo de evolução, dá uma olhada, de coisa que tem, muita coisa mesmo, não tem nem como, da hora demais vou mostrar pra vocês, ó, craft de consumo, fulgura, crédito da aranha Crédito da aranha tem na, é, na estança, tá ligado? Muita figura mesmo, mano Tem figura de arma, que a gente adicionou Beleza Olha os equipamentos do pet aqui, ó Você dropa com esses itens aqui, fazendo essa missão só explicar ela. Você pega aqui, basicamente um desses daqui. Você troca com 5 para pegar os equipamentos de pet, para que vale a pena? De 525 permanentes. Esse Fe... mas aqui é minha continha. Ó, esse terno, não, essa asa aqui é muito da hora, mano. Terno também, do new two. Vou mostrar as figuras novas que tem que a gente adicionou também. Ó, figura VIP, que no caso é das armas VIP, figuras iniciais, né? De armas, Pokémon. <coughs> tem as outras figurinhas. E eu vou estar adicionando mais figuras ainda, para vocês terem noção. E olha quantos que essas figuras dá de atributo. 400, isso aqui é o mais forte que tem no jogo Isso aqui também é bem forte Das armas Mas enfim Vamos um lá pra evolução O que, que eu vou estar tá evoluindo hoje? Eu vou pegar, usar a estátua. Vou doar muito cupom aqui Mostra para vocês Eu tenho essa quantidade de cupom, um pouquinho né <risos> E beleza Para as primeiras 10 pessoas Que entrar em contato comigo Lá pelo Whatsapp Vou dar um desconto de... 20% pra vocês Nas recargas de cupom Então aproveita, fechou? E é isso, basicamente O que, é que eu vou fazer aqui? Comprar espírito de luta É, de espírito de luta Que eu tô precisando para poder upar meu, meu Espírito de luta E é isso, vamos upar aqui devagarzinho Vamos ver quantos que vai dar Tem muitos pontos aqui na estata Fechou Daí eu vim aqui, ó a evolução aqui vai ser basicamente básica, né? Bem <risos> basiquinha mesmo. Vai dar um pouco de trabalho pra upar isso aqui tudo, mas enfim. Hum. Daí deixa o like aí, galera, beleza? Se inscreve no canal e vem jogar aqui o jogo, porque tá da hora demais, mano. Tem boot pro PVP, já já eu mostro pra vocês. O servidor tá uma coisa que dá. Mano, tá da hora demais. Toma online aí. Quando você vê que, tipo assim, não upou aqui Tá online há 4 meses, beleza, galera? Pra vocês terem noção Servidor, será que tá indo pra frente? 4 meses online hum, Beleza, espírito de luta hum. A gente comprar mais aqui hum, Beleza Quantos que eu comprei é, eu Comprei a quantidade da hora aqui Vamos ver se eu consigo colocar mais 10 aqui. Só falta seguir pra colocar mais 10. Beleza. Comprei muito, mano, pra não fazer falta. Tá entendendo? E beleza, não tem como upar mais. Tá no nível máximo todos. Agora dá pra fazer o que? Dourar já tá tudo dourado. Potencial. Já tá tudo 300. Você pega esse potencial de 300 é, na missão. Então tá da horinha. Subrimos o UFC aí, legalzinho. Vamos ver se o patch não tá passando fundo Beleza? O que mais tem para upar pra hoje? Acho que pra hoje vai ser só, viu galera? Esse videozinho é mais pra mostrar as novidades que tá tendo no servidor. Vou mostrar o que veio o boot também. Então deve... é, eu coloquei evolução, só pra vocês terem noção. Ah, eu quero explicar um negócio pra vocês O boot, ele tem cin... Qua... é, 50 segundos pra poder pegar você no PVP Então se você pensar Não, vou pegar ele em 15 Só se o servidor tiver, tipo assim, com pouca gente Entendeu? Aí você pega o nego bom Aqui, ó <risos> Que é o boot, no caso Daí, se... essa asinha aqui, eu achei ela muito Da hora O boot se bater no ar, mas tudo bem Já vamos voar pra perto, que é boot Mesmo, né? Não precisa aqui me mostrar a habilidade A gente tá aqui pra pegar o cupom Tá vendo, 6K pro batalha, 3K escapo derrota E é isso praticamente Pra quem gosta de torneio, vai ter um torneio aí valendo grana Mas só os players mesmo, fiel Daí vai ter uma taxa de participação Mas vai ser um negócio bem gostosinho de jogar Tá bem organizadinho Se você entrar no, é, no Discord e no WhatsApp Você vai ver que no WhatsApp já tem até um, <coughs> um negócio de rank online Tem como você ver seu rank online aqui no servidor tem como você ver seu rank de PVP, rank de FC, tudo pelo WhatsApp, você só coloca a barra, ranking, hashtag rank online, hashtag é, guild, rank guild, né? você pode ver só guild e por aí vai. É só entrar no WhatsApp, você vai entender o que, que eu tô falando, entendeu? Mas basicamente é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. No próximo vídeo, o que, que eu vou fazer? Eu vou estar upando minhas pros, tá precisando. De upar tudo, que vai demorar muito, mano A moral, mesmo que eu tô com essa quantidade De cupom, vai demorar muito Acho que é bem chatinho para isso aqui E as cartas, tá quase tudo Full ti, tá faltando só essa daqui Vai entrar mais cartões Novo É, no caso que vai ser O conjunto da Arena, Arena do Guerreiro E uma novidade Que eu vou trazer aqui para vocês, já disponível nesse vídeo que posso falar hum, Deixa eu mostrar aqui na fusão vai entrar que ver um item muito da hora que é, no caso é um o Amor Eterno mais 8. Ele vai estar entrando. Só tem o um mais 5 aqui. Vou colocar ele aqui no jogo. Para vocês que gostam de né, escudo de time, esse aqui é o primeiro servidor a ter shield de time. Que No caso, tem um do Corinthians, um do Flamengo e o um do Brasil. Três shields que você pode adquirir totalmente de graça. Nem VIP tem, só quem faz as, as missões pode ter. Todos os itens são bem exclusivos das missões. Então, para quem gosta de missão para se divertir fazendo missão Nossa mano o servidor tá perfe perfeito perfeito para vocês pode se divertir fazendo missão cara tem muita missão mesmo mas enfim espero que você tenha gostado do vídeo aquele likezinho né como sempre também não se esquece que o servidor que vi tá aí online há quatro meses então vem jogar se divertir e aproveitar ó muita gente criticou julgou e falou que a gente não ia conseguir um então, servidor tá online na disposição total para aceitar todos os play que estão vindo e muita gente quer ver, fala, ai, ah, não sei o que que é paint win Não, mano, o servidor tem quatro meses online Você não quer que os caras evoluem? cara claro que, claro que os caras vão evoluir Mas os players free também não tá ficando pra trás Então o negócio quer ver, tipo assim, racha racha, meu filho Eles upa os play que vê VIP também upa Tá um negócio que ver da hora Quem joga sabe como que tá Discord, WhatsApp, sempre bombando Sempre quer ver, trazendo a maior felicidade e alegria que a gente pode trazer Redes sociais, Instagram, Facebook, Kawaii, TikTok, tudo ativo, então segue, é isso basicamente, e toma até, até lá no próximo vídeo, um abraço do senhor Tietchan, um tapinha na sua bundinha, e até o próximo vídeo.